mm Duzir E Quer tirar é. o Lara? A Lara também Ai, quer, ó. é dulice. Uma família feliz. Vídeo, ó. Vai, Lara. Um <risos> o que eu, pela... eu queria que um crianças. A gente vai Família então. Facebook. É. Atenção. <risos> isso se reflita um no outro, e é o meu desejo para cada um de vocês. Que Deus nos ajude em 2019, concordo com o Ricardo, eu tenho certeza que nós teremos um ano muito diferente, acho que vai marcar um pouco mais a nossa história, não só como povo brasileiro, falando como família, e alguma coisa muito forte vai acontecer em 2019. Sejam novos filhos, <risos> sejam, sejam novos encontros, mas que a gente saiba aproveitar isso com toda força e emoção que a boa família Campiche tem espalhado aqui e no, em outras partes do mundo. Que Deus abençoe a cada um de nós e que assim prossigamos a nossa vida. É isso aí. lá o falou assim: eu gostei daquela baixada. Oh, oi! Oi! Alice! Oi. Olá. Olá, tá no vamos. da Vamos! cantar? Vou lá, gente. gente, eu passei nos celulares então, de alguns aí o cântico. Sua mão, Deus de ti, Deus de ti em cada dia. Aproveita. é uma aprovação, Deus cuidará. Deus cuidará de ti. Pode ser aquela é, uma pode ser. árvore de Natal. Ah, ah. Ah, essa aí, André. Ah, eles A do... é. três palavrinhas amigo, só. Eu aprendi de cor. você É só dó, para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, outro. Jesus sem fim. Esse tamanho assim! Opa! não Que é a molecada atrás. <risos> o carro no vídeo <risos> Só que eles não me enxergam, né? Enxergam o quê? Ai, É Mariana, é atrás do botãozinho? É. Não, não Calma, calma. Calma, calma. calma, calma. Não! Não! O que é isso Todos os canhões têm mais dois. Ah! Agora quem quer? Cabeça de Tem mais noção? fizemos dois. Agora é o seu. Cabeça de serra. Cabeça de É, o mar mar. I'll be on Mano, lá no ponto, ponto rico. Ponto rico é, ponto rico. Nossa, é longe. Uhum. É. é muito longe. Você Tem vai pegar avião? Você já foi lá? Ainda não. Tem é é é é coisa que eu posso pôr. Eu não? não precisa. <risos> <risos> ela, achou, ela, achou, ela achou umas Ela achou umas vezes né? <risos>